Olá, como vai? Agradeço muito ao Sesc Sorocaba, na pessoa do Roberto Sgarbieiro, pelo convite para participar do projeto Toca Aí. O saxofone ele foi o último dos instrumentos de sopro a se estabelecer definitivamente no cenário musical. Ele foi patenteado em 1846 pelo belga Adolf Sachs. Na verdade, ele nasceu francês, nasce na cidade de Dinan, mas essa cidade logo depois foi anexada à Bélgica. Por isso que a gente costuma falar o belga Adolf Sachs. Adolf era um talentoso luthier que iniciou suas atividades por influência do seu pai. Quando o Adolf Sachs iniciou o projeto do saxofone, ele queria construir um instrumento que tivesse a agilidade dos instrumentos como o clarinete e a flauta, mas que chegasse perto da potência sonora do trombone e do trompete. Por isso, ao invés de o Adolf usar o formato cilíndrico como a flauta e o clarinete, ele optou pelo formato cônico, onde o tubo vai se alargando ao longo da extensão do instrumento. Isso faz com que o instrumento possa ter uma projeção de som maior. Já o sistema de chaves foi baseado no sistema Boehm, o sistema de chaves da flauta transversal. A partir de 1866, a patente do saxofone torna-se pública e grandes fabricantes como a Conn e posteriormente a Selmer passam a fabricá-lo. Esses novos fabricantes trazem melhorias para o instrumento. O jazz trouxe notoriedade ao saxofone. Foi por causa do jazz que o saxofone se tornou o instrumento mais popular, principalmente entre 1910 e 1950. Posteriormente, ele perdeu espaço para a guitarra elétrica. No Brasil, o sax começa a se tornar popular com os músicos de choro e também com os músicos das orquestras de baile, que eram muito comuns entre a década de 30 e começo da década de 70. O saxofone é um instrumento muito versátil e se adapta facilmente a qualquer estilo musical. A família dos saxofones é composta por vários tipos de sax, mas os mais usados hoje em dia são este, o sax alto, o sax soprano, também conhecido como sax reto, o sax tenor, muito utilizado no jazz. E o sax barítono, que é maior que esse aqui mais grave, um instrumento mais grave, tem uma curva extra também, bastante usado em big bands. Se você quiser saber mais sobre a história do saxofone, tem no meu canal Richard Fegarini no YouTube um vídeo completo sobre a história desses instrumentos. Até mais, abração!